Em breve, tem som, novidades, tem de novidades, em breve aqui é novidades, aqui, esse aqui, sabe. em breve, Ai. segura aí, Eita. temos coisa nova aí pra vocês. Here we go. Estamos aqui agora numa disputa, de dardo. De dardo. uma disputa de, de dardo aqui, aqui profissional, brasileiro, Cristiano vai jogar, tá? Tá só, só treinando, oh, rapaz. Eu, eu, eu, eu. eu tá ah, só eu treinando, rapaz. Entra, seguida. Ó, parei. Enzo acertou ah, no 1, o Enzo já foi. Pegou de sistema. Pegou ali. Enzo já foi, acertou no 1, a... ele tá ah. aí toda hora. Olha ali, viu onde acertei? Viu, onde eu fiz. Ó, não sei. Essa porta regular a altura. Ah, para. Vai, vai, vai quem vai. Só entra. o que caiu, mano. Eu, hein? Não faz. É Eita pomba, tá torto o Deixa negócio. Deixa torto o negócio, Leandro, ó. Oh. Tá torto Olha dardo. Olha isso. Isso tá é reto, gente. Tá torto o dardo. Indados, Deixa tá torto. Tá torto, tá meio bambu. Ai, Cristiano, o seu tá em cima da mesa. E eu acho que é o Cristiano. A torta pra baixo, queria fazer a ergonômica. Ah, esse tá torto. É, você caiu. Eita, Por isso que eu tô, tô de de é três, ele tem várias. Vamos pra caramba. O diânsito caiu. O diânsito ali caiu. Tira, recolhe tudo, lá. Recolhe tudo, é. hein? Recolhe tudo, ué. Não adianta ele bateu e caiu, tá falando que meu bateu ali. e caiu, não foi, não caiu, não caiu, cara. É é caiu, cara. Perdeu, caiu, perdeu. É mãe. a ponta, ficou meio ruim. Não é, não é, um dia chuvoso aqui em Panamá. É. É. Daqui a pouco vai. nós temos aquele... Vale um, aquele Fomes vale. beb show vai. aqui. A gente tá brincando, vai. Estamos esperando o Sandro e a Mona chegar. Já tá aqui cheio de gelo, já. Tá com gelinho aqui já, na moral. Esperar agora Tio Sandro e Mona chegarem. Uh! Uh! Os comem, né? Uh! Bateu, caiu. Os comem. Oi? Bateu aqui, onde não, você foi o O seu foi aqui, ó. Esse é o meu, O seu foi aqui. Não, é não, meu. Seu foi aqui. Essa bolinha... Nada a ver. Não, Deixa foi não. aqui, filho. Mm. Essa bolinha ali, eu acho que é com meu. Eu vou passar um vexame aqui, né? Meu negócio é arma de fogo, não é Nada. arminha de dardo. Vai. Bateu e caiu vale, mãe? Não, não vai. Não, então o senhor não foi nós ah, Sai, Enzo! É Sai, Enzo, é deixa, deixa aí. Tá, tá, Enzo. Vaza daí, vaza daí. Patriciano. Patriciano. Eu Patriciano. não tirei ainda não. Cadê o meu? Ué, o seu já foi, atirou Você, né? já Você já fez, ali, fez ali, até eu assim eu o primeiro, ó. Não, esse Caramba, foi depois, ropa, pô. Ah, demorou? Pô, Enzo, fica tirando, cara. Ah, para para por isso. Tem... Tira ah, ah, não sim, é sim, a É por isso que o bicho tá torto. Deixa eu tacar o meu que eu não tá ainda não. Tique, tique. Deixa eu tirar o meu que não tinha ainda não. Quer virar o lado pra poder vir? Que... Esse... Não, é virar, virar a gente não sabe os quatro do outro. Ah, é só ó, pesquisar, né, John? É uma técnica, você tem que segurar não, não, assim. Junto, peso, peso com... contrapeso vamos lá, vamos e. Junto, Pô, em três. Oh, primeiro, tira o seu, tira. Ah, o cara, o cara, a janela do lado, mãe. Embaixo, tira o seu que é a gente, é bacana Boa. ficar todo mundo ali. Olha, bateu na janela que é. Calma, eu sou bom. Tá, eu tô ganhando mais. É normal. Eu não sei. Tá aqui girando, vai. Vai, Anthony. Ó, cada um sumindo, vai subindo. Ai, sou, sou eu. eu. Vai, Cristiano. Cadê o seu? <risos> Olha, <risos> vai calhar, hein? Parte primeiro. Derrubou o meu ainda, cara. É... Marido. Foi no cinto. Também, Aurigo. Pega aí no chão, gente. Ah, o, povo, o povo cheiroso acabou de chegar, ó. Uhum. Mili cheirosa, <migra> Mona cheirosa, é é Bobó é é Bo -bo é Bo -bo Bo é cheiroso, você morar, não ó, mesmo. não pode é, ficar é perto do negócio não, é hein? Rafinha cheiroso, Tio Sandro cheiroso, e o Bori cheiroso, né? Ah, Bori, né? Bori, Dori. A Dori do negócio. Um presente pra Verônica. Provavelmente... Eu não, eu não sei não, se ela é vai melhor. gostar, né, mas isso aí desce. É porque eu também sou conhecida como o fresco. É, é, é. E você está sendo gravado? Não tá. Tá. Eu tá. Tô aprendendo... E falar nisso, tá. a boi tá aprendendo é a ser é tá é tá tá sincero tá aqui tá com o Leandro. Isso. Oh, oh, até que... agora, senhor. Muito obrigado ah, tá. por essa oportunidade tá de ser tá mais um. Deixar um pedacinho da minha semente nesse par na razão. Mas cuidado, não abusa muito não, porque é perigoso. Ela está no rosto. É, não, é. Perigoso. Eu não é, as que Tem mais nada. É pro mês mesmo? Cappuccino. Não. Café? café? <susurra> café de boquete. Nossa, é café, café? Café de milho. Café de milho? É. Não, de milho. É Olha tá tá o que eu te falei. Olha é um o que eu te falei, ó. Ô, Cristiano. Olha o que eu te falei. O veio vem fazer um copo do mesmo, ó. Ele faz com do mês. Ah, é aquele o ah, todinho. Mas esse é lá isso, de campo, ah, ah, sério. Esse é lá ah, ah, de, de campo. Tá, é mais é enraizado é, essa, é, essa é daí. Difícil, ah, olha. Tá ah, tá Cristiano, o Sandro fome não dá pra ir. Aí não pode. Próxima vez eu trago uma só pra Uma exclusiva. Com o seu nome escrito aí. Leandro, o que é a mesa pra pôr a churrasqueira lá, ó. os meninos pegarem a mesinha. É, ninguém! Parou, parou, parou. E, rapaz, agora parou, agora tá saiu. É, gente, Deixa agora tá. Bota aqui um pouco pro canto, Leandro, né? de repente. Ele vai ah, ae, tá doido, rapaz? Não. Poxa, eu, não eu ganhei, ganhei de a novo? É. A melhor brincadeira de hoje. Ô Ninho. Então, um, é. tá amanhã mesmo experimentar. Parou aí, parou é, é. aí. Hoje você vai provar que você aprendeu vou, lá, a fazer então, aquele molho, então, aquele que, um, que a gente fez a última vez eu trouxe ah, é, ela... é o mesmo ingrediente. mesmo faço, só vou tomar um banho rapidinho. Sandra, Sandra. Mas vou. falta açúcar e sal. Quando a vizinha tava que minha mãe fez. Toma! Ah, mas Sabe, eu, não eu... Que eu não posso estar certo mesmo. <risos> eu sei, eu sei. Eu não tinha aquele não é negocinho não, do pó. O que é o que é é essencial? é, Ai, é o que é essencial? Vamos é, não, é, eu, é, eu vou pra... Eu, é, eu não conheço seria, aqui, não, não de perto, como cidade, Ah, de perto, bonito. Ah, tá, é, é, as pra pessoas não estão recebendo salário. Nossa, quer jogar daqui também, e, não? Tudo que acontece lá quando a gente <risos> apaga... Pô, brilho, deixa aí, hein. Deixa aí. De novo, de novo, de olha isso aqui, as duas, e as minhas vozes não têm grade na frente. Opa, o. pau. com da preferida. Tô ligando. Ah, segura, tá o red, o... segura o reggae, segura é, o reggae. Vai, chega perto pega é, é, a porta. É. Vamos ver esse negócio. Pega é a porta, vai é, encavar é, aí e deixar. As lojas têm seguro, mas só foram 20 reais. Deixa aí, tá. acabou, Acabou, acabou. acabou. Eu, antes de sair de lá, eu ia fazer isso, vai. só que eu protegesse. Tá ligado? Mãe, oi. Tá ligado, não? É, não, tá ligado tá ligado não eu me da última vez. Isso, agora sim. Agora o negócio vai esquentar. aí então não tá vai conseguir vir. Tá pra carregar, tá zero tem bateria, não posso nem gravar de nada agora. De deixar documento com meus pais, que tá vendo, Eles estão tá tá bebendo, a gente isso. É, não é. é é, é acho é. que gente é. tá, tá tá tá tudo eu banho. depois. Não, eu assim, porque você vai. você Você eu já vai. É, pessoal, mais uma segunda-feira que se foi, né? com a presença aqui da, do Sandra, da Mona, hoje do Cristiano também. Já acabamos com tudo, já comemos tudo, o povo tá tudo triste, tudo Nossa, tá tarde. Tá, manhã de manhã roupa vou pro Panamation, Soberana ultra Light. Muito bom, muito bom, muito, boa, muito bom. Só é, pra quem tá fazendo dieta, né, não? É bom, não deixa você pancado, né? Não deixa você pancada. É light. Tomando, mata, tomando, mata Deixa que ficar mais alto. Mas chupa é forte, não. cara. Agora aquele complemento aqui de Panamá. Ai, gente, fiquei com duas dor de cabeça horrível. Essa aqui é só. Panamá Langer, É que é leve. Essa cerveja aqui é bem leve. É, é, na na hora. Hora. é ultra light, bem certo, leve. Vai, vai é. despõe cedo? Sim, é, eu acho que eu devo sair seis, seis e pouco da manhã, porque eu tenho que voltar logo. É, vamos parar, vamos. É, vamos pego. parar. Vamos, vamos, vamos, vamos. Por isso que eu, eu estou preocupado com os horários, porque meu tempo em Panamá é por isso que eu quase não tenho mais gravado. Ah, deixa eu mostrar vocês aqui em primeira mão. Em primeira mão a Dori, que eu sei que ele não vai mostrar no canal dele, sabe? Eu vou mostrar a Dori pra vocês é porque eu sou entrão, eu sou mentira, eu sou chato. Eu sou, chato, eu sou fuxi... É a Dori. Eu já perguntei, a primeira coisa que eu perguntei é assim, ó. Qual, eu só quero saber uma coisa, qual é o nome? Aí ele falou que é Dori. A Dori é uma... É um, é um, é um filho postiço do Sandro, provisoriamente. ele tá com a Dorizinha, provisória. É um então, suzuquimzinho, bonitinho. É, Azulzinho Azulzinho Igual a cor dos olhos dele Igual a cor dos olhos É, igual a cor da minha camisa oh, também Aí oh, temos aqui a Milly A Milly tá da Dori. Pera é aí, Pera aí, Milinha. É um Suzuki Swift. Show de bola Bonitinho, bonitinho, bonitinho. Aqui tem o Bobó é um bom. O Luquito, <risos> da... dá <risos> pra galera, Luquito. Dá um oi aí. Vai Tá dando oi pela oi. mensagem no né, celular. Que... Tá conversando tá com, com a namorada aqui. Boa. Moleque tem 10 ah, anos de idade namorando, porque... moleque. <risos> tem André. <risos> a gente gravava, eu tenho tem, André. tem Toninho. <risos> e tem Enzo e tem a sou eu que tô falando. E tem a Verozinha. O tráfego aumentou muito. Não, vocês não, você é não. não, não aqui não tem feito especial não, Você que é pobre não, não tem produção de rico viu botar raio, botar solzinho, botar no... Aqui é você produção de vai, pobre é nessa, porque é de Não, porque eu queria saber quem ele ia escolher pra receber o raio só oh. O solzinho. Vai... Ah, a Luí já Bahia tá ali, ó. É que... tá, ah, tá, o sol, hein? Tá, é. Pegar o sol. E, o que, é que significa o raio pra você? Por que você escolheu a Brenda? O que a gente tem? Que o raio é o símbolo high. de inteligência high. da casa. Ah, o quê? Eu não tenho inteligença, não. Não, é muito explosivo, né? É. Mentira! É. Uh... a o raio é um símbolo de inteligência porque o cérebro está funcionando. E quando você tem... As sinapses estão trocando, né? Os neurônios mexendo... Quando você vai fazer não, não, um raio-x do... Parece fora, né? fazer um raio-x do cérebro, você vê que os é, assim, raios... É, ah, são pessoas que, é, que têm um cérebro é, é, funcional, entendeu? É, inteligência. Por isso que é ele botou o raio lá. Agora, a nuvem não, preta... E o melhor de tudo, ó, o é melhor de tudo é que você está falando tudo isso é eu não, eu não, na câmera 360 graus... Não, ela está só com 50, ah, porque ah. Eu ia pegar cada imagem, cada caras e bocas que estavam ao redor aqui enquanto <risos> você estava falando e acessar essa virar de... a tela aí agora né? Nuvem negra, nuvem negra. É, agora, por que você é da nuvem negra, hein? Ah. Engraçado, você acabou de me filmar que eu fosse... que eu era o sol, como é que foi a nuvem negra? Não, mas não foi eu que pôs a nuvem negra. É Tá nublado isso aqui? Não é foi bipolar? Eu, não foi eu que, conta quem é bipolar, tá, gente? Não foi eu que pus a nuvem negra em você. Né? Eu corto meu pescoço, mas não digo quem foi que pôs a nuvem negra em você. Soberana, Soberana ultralight, é, a melhor a cerveja foi, de eu Panamá. Eu Sempre eu tudo light, sei, amarelo, é azul, feliz. Nuvem negra? Quem falou de nuvem negra aqui? Pelo que? Pelo que, que, que se se você que querer patrocinar a família de de <risos> minha vida em Panamá, de tomamos muita soberana e se tu quer patrocinar, nós estamos aqui para poder negociar com você, ok? Muitas graças e tenha bom dia. É porque no Panamá você pode falar bom que eles entendem. <tos> E é, e é boa noite Eu pra gente lá. agora, Sandra mas... É, assim o Sandro né? né? é o I Love Sandro, Mas é né? boi também. É. É. O oh, I Love Sandro é aquele lá, Sapa, né? São esses dois aí, Sabe qual é a senha, né, Sandro? I Love Sandro. A gente tinha que montar o I Love Sandro. Nós treinamos montar o grupo do I Love Sandro. Que que tem, mãe? Que que tem, mãe? Minha Deus, Deus. Deus. vida em Panamá, toma! Soberana, ultralight. <risos> vamos lá, vamos lá, gente. Então, tchau, tchau. Oh, vamos botar na frente, Vai na ser pra frente. Vamos, vamos lá, isso aí. Crianças é. não tomem é. cerveja é. em casa, hein? Tá bom. Em Vai ficar novidade. mais fácil sua vida Deferível. pro Panamá. Em breve, <risos> em breve, em breve <risos> novidade. É. Pra vocês fugirem de treta aí, é. que tem um, é. um monte é. de treta. Chega, Chega de tá bom, né? Segura a língua, Leandro. E pra é. finalizar. É. Quem não tem Red Bull tem Raptor. Tem Bull, tem Raptor. Nossa. acabou. Eu aqui, eu aqui emocionado fazendo a abertura dele aqui para poder fazer o fechamento do vídeo, ele bota Raptor, não. É? Depois dessa, tchau. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente! Tchau, Dori! Dori. Talvez tá é. tá não vamos Parece se ver ser, mais, tá Dori! Agora, é boa, boa, boa, boa, boa, boa. Exclusivo Minha Vida em Paramá! Ah, esse é o meu Ligo falar o traseiro! Ele esqueceu de ligar o farol traseiro. Sandro, quando você estiver dirigindo, liga o farol traseiro, Sandro. Ah, ligou! Bom.